Bom dia. Nós hoje temos o prazer de apresentar duas uh, iniciativas que o Ministério está desenvolvendo, em particular a Subsecretaria de Comunidades Brasileiras, em conjunto com a Fundação Alexandre Mutimão, voltadas para a, as comunidades brasileiras uh, no exterior. Esse é um exercício, um esforço que o Ministério vem fazendo já há alguns anos, uh, no conjunto de atividades daquilo que nós chamamos de serviço consular de segunda geração. São atividades que se desenvolvem uh, na rede consular com as comunidades integradas e vão, além da, do serviço cartorial tradicional, das, das repartições consulares de prestação de serviços, como é conhecido de todos. São atividades que se desenvolvem, como disse, para além do balcão de atendimento e, entre elas, podem citar por exemplo, as iniciativas voltadas para a educação continuada, para... Combate à violência doméstica, a questões de gênero, uh, estímulo ao associativismo. E nesse contexto se insere essa iniciativa de hoje de uh, uh, uh, aprofundar um, um estudo que nós já vimos fazendo há algum tempo sobre uh, empreendedorismo no exterior e sobretudo do micro e do pequeno empreendedor brasileiro uh, emigrado. Esse exercício uh, se consubstancia agora na a, a apresentação de um conjunto de guias, o Guia Como Empreender no Exterior. Uh, são 16 guias inicialmente que estão sendo lançados, de 13 países, relativos a 13 países. Esse trabalho não termina aqui, ele continua, é um trabalho em andamento mas achamos que nós já tínhamos um conjunto importante o suficiente para apresentar para vocês. Uh, este, este, esses dias também estão no contexto de uma próxima atividade que nós desenvolveremos em setembro próximo aqui em Brasília, que vai ser a Conferência uh, Empreendedorismo no Exterior, que organizaremos com o fundamental apoio da Fundação Alexandre Guzmão, aqui representada pelo embaixador Sérgio Moreno Lima é, e aproveito inclusive para agradecer ao embaixador Sérgio Moreno Lima o apoio que não nos deixa faltar nesta e em várias outras atividades de apoio às comunidades brasileiras no exterior. Muito obrigado, embaixador e obrigado pela sua presença também. Uh, a segunda atividade o segundo lançamento que estamos fazendo hoje é do livro Brasileiros nos Estados Unidos Meio Século que é Fazendo América nós temos também o prazer de ter uh, conosco a presença da professora Alana de Castro, que é coautora da obra que está à disposição de vocês também para uh, aprofundar uh, o trabalho que ela, que ela desenvolveu. Eu vou em seguida pedir ao embaixador Moreira Lima que faça a apresentação do livro que está sendo lançado, foi editado pela Fundação Cristiano de Guzmão, e, em seguida, a ministra Luísa Lopes, que é a nossa diretora do Departamento de Comunidades, responsável pelo projeto de preparação dos guias, para que faça a apresentação dos guias uh, e, e dê maiores informações a vocês. pedirei então, ao embaixador Moreira Lima que, que fizesse a apresentação dele. Por favor, embaixador. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador eh, Sardinha, eh, da Silveira Sardinha Pinto, subsecretário das Comunidades Brasileiras e de Assuntos Consulares jurídicos, a ministra Maria Luísa Ribeiro Lopes da Silva, que é diretora do Departamento Consular de Brasileiros do Exterior, e também a nossa eh, eh, amiga né, Alane Barbosa, né, que é analista. Eh, eh, do CED, Sebrae, Sebrae, é e coautora da publicação é, que está sendo lançada hoje. É, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar aqui a Subsecretaria Geral de Comunidades Brasileiras, representada pelo Embaixador do no Sardinha, é, por essa mais essa iniciativa, é? uma iniciativa das muitas que eles vem realizando para promover uma aproximação crescente com as comunidades brasileiras e do nosso ponto de vista é uma grande é uma honra, uma satisfação de nos associarmos a eles nessas iniciativas de promoção dessa aproximação com a comunidade desta feita este livro é muito interessante que eu não ousaria fazer a apresentação dele, sobretudo ao lado da professora Alane Barbosa de Castro, mas que eu li, nós estamos editando ele é um projeto muito interessante, eu creio que é um projeto pioneiro, é um projeto que certamente vai abrir as portas para muitas outras iniciativas semelhantes. Ela faz uma descrição, como talvez nunca tenha sido feita, em relação à comunidade brasileira nos Estados Unidos, e que trata da, da gênesis das comunidades da evolução dessa comunidade, das razões que levou. É? Mas ela mas o livro vai além disso. O livro, na realidade, eu acho que ele cria até um paradigma é, para ser seguido é, por outras comunidades do Brasil no exterior, é? um tratamento é, para tornar essas comunidades é, mais conhecidas e compreendidas. Então, é, esse, é essa publicação que a FUNAG é, teve também a grande satisfação de poder editar esse trabalho é, da professora Aline Lacerda, da de, de Castro, e do professor Álvaro Eduardo de Castro e Lima, né, que está é, no consulado em Boston e não pôde é, comparecer aqui a essa, esse nosso lançamento. O, eu vou deixar para a professora Alani fazer a apresentação deste livro, que é interessantíssimo. E ontem, uh, ontem à noite eu reli, pude reler e ver realmente o mérito uh, dessa, dessa iniciativa. Mas eu não poderia, embaixador, uh, deixar de aproveitar essa oportunidade, já que possivelmente uh, nós teremos também a comunidade brasileira em assim, outros países vendo essa, uh, participando, enfim... Dessa, dessa cerimônia organizada pela Secretaria das Comunidades Brasileiras e de Assuntos Consulares Unidos né, para falar um pouco também da Fundação se o embaixador me permite porque a Fundação ela, ela, ela busca prestar um serviço também às comunidades né? Por quê? porque a, a, o nosso, a nossa missão é de criar uma consciência maior da importância das relações internacionais, da política externa brasileira, não é? a Funag é vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, e nós fazemos isso através da organização de debates, de seminários, é? e também da publicação de livros como esse que estamos lançando aqui. E eu gostaria então de fazer um convite aqui a todos que estão nos ouvindo, é? para que é conheçam o portal da Funai, tanto o portal na internet, né, como também nas mídias sociais, no Facebook né, e as comunicações também no Twitter. Porque a cada 15 dias nós estamos, enfim, ou 10 dias, lançando iniciativas diferentes que eu creio que serão do interesse das comunidades no exterior. São livros cujo acesso é gratuito, então, eu deveria ter trazido alguns deles, mas nós temos uma, mais de 600 livros, inclusive manuais de grande interesse, manuais sobre, manuais sobre inglês, manuais sobre geografia, sobre história, sobre economia, manuais que ajudam um eventual postulante, candidato a algum concurso público a se preparar para, para estar apto, e ser aprovado em algum concurso uh, aqui no, no Brasil. Então, o uh, que acontece também, embaixador, é que uh, esse nosso esforço, no, nós acompanhamos o número de acessos de quem está, uh, e, e, e sobretudo os países né, de acesso. O, o país maior acesso ano passado foi exatamente os Estados Unidos, né? e nós tivemos uh, 1 milhão e 500 mil downloads que Só então você vê como a FUNAG. E é, quase 65% das consultas que são feitas ao nosso portal vêm do exterior. Né? E eu creio que as comunidades brasileiras elas têm um papel importante nisso. Né? 65% vem do exterior né? e temos, enfim, uh, o restante uh, do Brasil. Mas o Brasil também está crescendo né? o número de acessos vem crescendo uh, anualmente. Então, é uma fonte de conhecimento, não é? como nós costumamos a, a dizer, é uma maneira de democratizar o acesso ao conhecimento das relações internacionais, o acesso é gratuito, e ao mesmo tempo nós estamos levando, como é o caso, fazer uma propaganda aqui, do, do Brazilian Diplomatic Thought, é? o pensamento diplomático brasileiro em inglês, foi recomendado até agora recentemente pelo King escola do Instituto Brasil, King's escola de Londres, não, então, fazer uma, uma recomendação, vocês podem baixar os três volumes no seu computador e terão uh, algo novo, algo diferente, uma análise do pensamento uh, brasileiro. É? E, e com isso eu acho que eu já esgotei aqui a minha cota à parte e agradecer mais uma vez ao embaixador Henrique Sardinha, a uh, ministra uh, Luísa Lopes, por é? agradecer e registrar né, como uh, o trabalho que vem sendo envolvido pela subsecretaria né? e, e também cumprimentar e dar os parabéns à professora Alani por essa iniciativa extraordinária é, desse livro, né? que parece ser um pequeno livro, mas na realidade é um grande ensaio, é uma grande obra que eu tenho certeza que vai fazer é, não só a diferença em si, em matéria de conhecimento, mas estabelecerá o paradigma, né? o paradigma para outras iniciativas. Muito obrigado. Obrigado, embaixador. É, pergunto se a professora Alani gostaria de fazer uma, uma rápida apresentação do livro. Um? Depois? Ok. Então, eu passo a ministra Lisa Lopes, que vai apresentar o guia o guia como o empreendedor. Obrigada. Gostaria de cumprimentar o embaixador eh, Sardinha, embaixador André Lima. A uh, doutora Aline Lacerda, agradecer pela presença de todos. E muito rapidamente eu gostaria de contextualizar esse projeto que nós estamos divulgando hoje. A área consular do uh, evoluiu uh, nos últimos anos e ampliou seu campo de atuação. Até então, até cerca de 10 anos atrás, nosso trabalho era bastante uh, reativo era atender a pedidos de documentação e assistência emergencial. Basicamente, nós, nós tínhamos essa postura, o problema chegava a nós, nós procurávamos resolver o um... mundo. Isso nós continuamos fazendo naturalmente, mas nós abrimos uma nova frente de atuação, que é buscar fortalecer as comunidades brasileiras no exterior e fomos atrás das demandas. Criamos um canal de, canal de diálogo com as comunidades, criamos um conselho de representantes de brasileiros no exterior e, a partir da, desse diálogo, nós, nós temos uh, incorporado ao nosso trabalho uma série uh, de, de ações e de programas para ajudar essas comunidades. O embaixador mencionou educação continuada, enfrentamento à violência de gênero, e hoje nós vamos falar de uma, de uma frente de um trabalho nova, que para nós é inédita, que é o apoio ao micro e pequeno empreendedor brasileiro no exterior. Por que, que ela é inédita, já que nós temos uma política de, de apoio à área a, a comercial aqui é no setor de promoção comercial no exterior? Ela é inédita porque, originalmente, o nosso, a nossa política sempre foi voltada para ah, exportações brasileiras, captação de investimentos para o Brasil, formação de joint ventures com empresas brasileiras e o pequeno empreendedor brasileiro no exterior estava fora do radar, estava fora do campo de visão desse radar, porque ele não estava necessariamente ah, é, envolvido em, em importações de produtos brasileiros, nem, nem, nem fazendo investimentos no Brasil, então ele não se não se adequava a nenhum desses desses componentes da nossa política. Mais recentemente, nessa, na última reunião da, de, da Conferência Brasileiros do Mundo, nós decidimos encampar essa nova alimentação Ela não tem ainda um viés realmente comercial, ela tem um viés social. O nosso objetivo aqui é fortalecer a comunidade brasileira e os, os dividendos uh, comerciais eles virão naturalmente mas nossa preocupação é social é de fortalecer essa comunidade brasileira é uma ação que realmente pioneira e não falta motivos para para nós ampliarmos a nossa ação o primeiro deles é pela própria comunidade para que ela uh, encontre novos nichos uh, no mercado de trabalho nos países de acolhimento nós sabemos que a inserção no mercado formal é, para imigrantes de primeira geração e às vezes até de segunda é difícil, é, exige é, um conhecimento muito <risos> profundo do idioma local, exige muitas vezes diplomas locais é, de, de universidades locais ou reconhecimento de diplomas de brasileiros enfim, é uma série de requisitos e muitos imigrantes ainda são novos não preenchem os requisitos para uma boa inserção no mercado de trabalho formal, o empreendedorismo é, ele ele é perfeito para é, esse segmento e outros da comunidade, primeiro, porque é, ele, ele não requer determinados é, requisitos para o mercado formal e também é, ele, os brasileiros, de modo geral, os imigrantes têm uma vocação muito forte para, para o empreendedorismo pelas próprias características de, é, que, eles, que eles têm ao imigrar. Não é? de, de se arrojar em novas novos empreendimentos, de buscar o desconhecido. Agora, empreender, empreender no exterior não é fácil. Não é fácil, é preciso desbravar um território desconhecido, é preciso conhecer a realidade do local. Então, é um desafio muito grande e nós. Para começarmos esse projeto, a fase inicial foi o mapeamento para vermos em que país nós concentraríamos a nossa atuação. Então fizemos, a partir da conferência do ano passado, um mapeamento preliminar, eu devo enfatizar o termo preliminar, das regiões, países e regiões com a presença de uma comunidade brasileira empreendedora. Nós não tínhamos até então a uma ordem de grandeza dessa, desse grupo tínhamos uma apenas uh, um conhecimento intuitivo claro, com base no, no na experiência dos postos nos contatos pessoais mas não não éramos capazes de, de ter um número inicial então pela primeira vez nós pedimos para os postos consulares fazerem esse mapeamento essa estimativa e uh, conseguimos números iniciais eles eu devo dizer que eles que eles eh, foram foram uh, construídos a partir de, de visitas, de contatos, de contatos com associações de, de empreendedores, dados do, dos órgãos locais quando disponíveis, enfim, uma série, uma série de fontes. e são dados preliminares e vão ser refinados com o tempo, mas nós sabemos que muito longe de disso nós não vamos estar. Então, na América do Norte, por exemplo, nós conseguimos mapear bem, a, sobretudo a costa leste, que é onde parece, onde parece estar Uh, concentrado o nosso empreendedorismo, que é onde começou a nossa migração. Então, chegamos a, a um número de cerca de 9 mil nos Estados Unidos uh, e mais uh, cerca de mil entre Canadá e México. México é interessantíssimo. Nós estamos vendo e, uh, surgir uma comunidade empreendedora na área de Cancún uh, voltada para o turismo brasileiro, sobretudo. Então, uh, e eu gostaria de, só de antecipar o um item da apresentação da doutora Lani, Uh, nós comparamos os dados uh, obtidos com, pela rede consular estimativas um conhecimento ainda uh, não uh, um, um metodologia não científica mas o, o interessante é que os dados feitos uh, obtidos pelo estudo deles chegaram a 15 mil então o nosso 9 mil nos Estados Unidos e, de, e do, dos, dos dois uh, pesquisadores 15 mil então, então nós já temos uma, uma ideia de quanto é, talvez a gente deva agregar do, do, das vacunas das regiões ainda não cobertas. Então, chegamos 10 mil na América do Norte, cerca de 5 mil na Europa, espalhados pela França, Suíça, Portugal, Alemanha, Reino Unido, Espanha, Bélgica, Irlanda. Ah, na, na Ásia, Japão, 1.500 e, e um, um número ainda uh, muito inicial, muito, muito preliminar, muito incipiente. Uh, Austrália e Israel. E América do Sul, nós uh, uh, ainda estamos começando o mapeamento e os números iniciais foram sobre referência à Guiana, à uh, Chile e Paraguai, da então, uma ordem de grandeza de 500. E eu devo dizer que esses são numeros, números referentes a micro e pequenas empresas uh, formais, não incluem aquelas pessoas que simplesmente fazem... Um, um, por exemplo, cozinham em casa e vendem para os amigos ou vendem na esquina, são aqueles que abriram um pequeno negócio. O conceito de micro e pequena empresa teve de ser flexibilizado, nós, nós, nós temos conhecimento do, dos conceitos do estatuto, do micro e pequeno empreendedorismo, mas como nós estamos falando do exterior, eles foram mais intuitivos do que realmente ah, baseados na, na questão da, da renda anual. É, se tratando de renda anual em em outras moedas e valores não declarados aqui no Brasil. Então, essa, esse conceito foi com base na experiência dos postos e no perfil realmente dos empreendimentos. Mas, se as nossas estimativas ainda terão de ser refinadas com o tempo e com o conhecimento, o perfil já certamente está muito próximo da realidade. Desse nós temos bastante bastante segurança uh, quanto às a, quanto a, a, informações já, já plasmadas aqui. O micro e pequeno empreendedorismo brasileiro, ele, ele começou e até hoje ele depende em grande medida do que foi cunhado com o mercado da saudade. É, é um tema muito interessante porque se refere aos, aos itens é, com os quais... Uh, sem os quais os brasileiros uh, emigrados, ou pelo menos nos primeiros anos, não conseguem viver. Eles não conseguem viver sem ter a determinados produtos, feijão, pão de queijo. Uh, e, e isso é amplo, isso não é apenas alimentação, também vestuário. Uh, não, me, não, me, não me adapto aqui a, aos tamanhos da roupa nesse país. Então, uh, esse mercado ele começou uh, com, com esse com esse público-alvo, o brasileiro saudoso do, do Brasil, os produtos do, das roupas, da, do, do esmalte de ui, enfim, uma, uma série de produtos. E, e é interessante perceber que ele se prolonga até hoje, porque nós continuamos tendo uma emigração, estamos numa fase de emigração agora, sabemos, temos, estamos mapeando para a Flórida, para o Japão, e esse mercado se realimenta com os novos imigrantes. Uma outra característica muito interessante que nós encontramos do empreendedorismo brasileiro é que tem tido ciclos, modismos. Então, em determinados anos, parece que há uma moda de abrir determinado segmento. Então, nós identificamos... Uh, em alguns países ciclos tivemos ciclos de pizzarias então começamos a, a ver pizzarias brasileiras delivery uh, em vários países e motoboys brasileiros em vários países então criou-se toda uma toda uma, uma indústria então hoje nós temos pizzarias brasileiras uh, e em vários países agências de viagens uh, uh, empresas formais ou mais ou menos formais de remessas de dinheiro promoção e produção de eventos culturais e vários outros. Alguns permanecem até hoje, outros tiveram de se readaptar às inovações do mercado, como por exemplo a agência de viagens, que estava muito bem nos anos 80 e 90 e tiveram de readaptar radicalmente com o surgimento das compras de passagens online. Mas como é um mercado muito dinâmico, nós estamos vendo essa capacidade de adaptação. Eu vou dar só alguns exemplos do, do perfil do micro e pequeno empreendedor em algumas regiões ah, para ficar claro o que nós temos em comum e quais são as especificidades que nós vamos encontrar ah, em alguns lugares. Então, por exemplo, Nova York, eh, que responde, o consulado de Nova York, que responde pelos estados de Nova York, Nova Jersey e Pensil, Pensilvânia, eh, eh, é, um, é uma região... Ah, para a qual emigraram os primeiros brasileiros nos Estados Unidos. Então, é, ali se formou o primeiro núcleo. E, então são comércios, muitos deles vêm dos anos 70, depois 80, então muitos deles se mantêm desde então. É um comércio já bastante é, bem enraizado. Então nós encontramos sobretudo na área de alimentos, restauração, lanchonetes, restaurantes, churrascarias, comércio é, varejista de modo geral, é um setor importante um setor com muito é, promissor é, e que vem transcendendo o mercado exclusivamente brasileiro de é, saúde e beleza esportes incluindo academias é, é, academias de dança nós estamos tendo uma penetração muito boa de academias de dança inclusive com alunos estrangeiros nós temos é, aulas de zumba para estrangeiros em vários lugares capoeira também nós temos capoeiristas é, que não são brasileiros não, são alunos estrangeiros em academias de afora, salões de beleza, enfim, muitos lugares, a, a manicures brasileiras conseguem a, muita fama, então é um, é um, é, são, são é, formas interessantes em que de, pelas quais esse comércio vai se adaptando, vai, vai encontrando os nichos de mercado, vai vendo em que áreas eles podem atrair o, o, a clientela local. É, e serviços de limpeza de casas e escritórios é uma característica muito forte nos Estados Unidos, Uh, e temos hoje não apenas pessoas trabalhando autonomamente, mas empresas mesmo, empresas que contratam com empregados contratados. Então a penetração desse comércio iniciou basicamente no mercado local, mas ela começa a ganhar uma certa fama pela, pela, pela grande especialização que a gente vem tendo em alguns ramos. Agora comparando com micro e pequeno empreendedores brasileiro no Japão. Essa informação é do nosso consulado em Ramamats. Temos aqui a uh, satisfação de contar uh, com a presença do nosso consul, uh, do ministro José Pires, que muito nos honra. Uh, uh, em Ramamats, por exemplo, nós uh, temos uma imigração mais recente, dos anos 90, mas já temos o, todo um todo o segmento empresarial brasileiro bem enraizado, sobretudo em comércio, destinado em grande medida para os próprios brasileiros. Aqui vem novamente o mercado da saudade, o, o feijão, o, os vários itens. Uh, saúde e esportes, desses nós estamos certamente conseguindo conseguindo uh, conquistar o mercado japonês. Quando eu estive em Hamamatsu, eu soube que uh, há muitos alunos japoneses nas academias de, de zumba, de capoeira, de samba. E uh, é um mercado, uma, um mercado muito importante porque ele aproxima muito as culturas e ele proporciona uma oportunidade de entrosamento que que depois vai ter consequências muito importantes e positivas para a integração da comunidade brasileira. Seguindo com prestação de serviços, surgem serviços específicos para brasileiros, como despachança, como facilitar, como ajudar na obtenção do visto, a obtenção de documentos diversos. Comunicação, esse é um mercado muito importante, a comunicação para a própria comunidade, jornais da comunidade, blogs da comunidade. Educação, essa é uma característica específica do Japão de educação primária para crianças, pelas dificuldades que muitas encontram para, para assim, serem escolas japonesas. E outra novidade do Japão é agronegócios e indústria. Nós não identificamos em praticamente nenhum outro lugar, exceto no Paraguai. Uma presença nossa em de negócios. E aí nós temos a hortifruta, que é exatamente uma, uma característica da, da comunidade japonesa no, do, do Brasil, né, que começou aqui a, a, a se expandir nessa área. Até hoje nós vemos, né, no, em Brasília, por exemplo, hortifrutos de, de propriedade de famílias japonesas. E agora nós temos, estamos sendo a mesma situação de mesmo segmento. Ocupado por esses descendentes que voltaram ao Japão depois de uh, duas ou três gerações. E indústria. Nós vimos também, uh, até a IG disponibilizou um vídeo de um uh, empreendedor brasileiro que agora está produzindo localmente no Japão produtos brasileiros, uh, alimentícios. Uh, e no, na costa este dos Estados Unidos, uh, odontologia, medicina, restauração. Então nós vimos que tem. Uh, tem tem vários tem, tem um certo nicho que é, aparentemente é comum a todas as jurisdições uh, e e com algumas uh, especificidades eu paro aqui para me detenho aqui no caso de São Francisco e na Flórida uh, nós volta e meia nós vemos algumas, alguns saltos uh, nesse empreendedorismo brasileiro uh, adaptando-se aos uh, a inovações então no São Francisco na Flórida foram duas regiões nas quais nós identificamos o surgimento de um grupo a parte de profissionais da área de tecnologia, engenheiros, programadores, analistas, gerentes de rede e outros com alta qualificação profissional, sobretudo no Vale do Silício, e empresas nascentes de tecnologia da informação, startups, muitas fundadas por brasileiros. Isso para nós é muito importante, porque é, nós sabemos que a nossa comunidade empreendedora está muito bem é, já enraizada no segmento de comércio varejista, educação, saúde, mas há muitos outros campos a serem, a, a serem preenchidos e nós estamos vendo que isso está começando a acontecer em algumas regiões. É uma boa sinergia é, que nós estamos vendo da, da comunidade brasileira com esse grupo. E nós na, na conferência, a primeira conferência sobre o micro e pequeno empreendedorismo, porque, a qual o professor Sardinha se referiu um pouco antes, nós vamos trazer algumas dessas pessoas para, para junto, juntamente com representantes da, dessa comunidade brasileira em outros países, uh, compartilharmos essa experiência, porque o nosso, um dos nossos uh, objetivos é sempre nivelarmos por cima as uh, nossas comunidades com o um compartilhamento de experiência. Uh, bem e depois desse mapeamento inicial nós, uh, nós, nós aprendemos muito com, com esse mapeamento foi, foi uh, uma uh, construção inédita de, de um conjunto de informações e enfim aprendemos vimos para as características nós vimos também uh, os desafios uh, e nós entre os desafios o mapeamento mostrou que muitos brasileiros eles abrem negócios no exterior, sem experiência anterior, sem conhecimento detalhado sobre o mercado, sobre legislação local, muitas vezes não há domínio suficiente do idioma local para conhecer em profundidade a legislação local pertinente, fiscal, alfandegária, trabalhista ou as possibilidades de capacitação. É um grande desafio abrir um empreendimento no exterior, em uma pessoa que há um empreendimento tem que se engalfinhar com questões legais. Qual é a legislação trabalhista, quais são as minhas obrigações se eu contratar dois funcionários para a minha microempresa, o que, é que eu vou ter de pagar, como declarar imposto de renda, enfim, é um universo. E o que nós temos hoje é que esse percurso é árduo e cada microempreendedor tem de fazer trilhar sozinho, Uh, e descobrir a uh, e descobriu o fogo tem que inventar o fogo tem que e, e o que nós nos demos conta é que é, é um é, era uma, uma parte um, um aspecto inicial para o qual nós poderíamos é, contribuir uh, com uma certa facilidade e o resultado desse desse uh, desafio uh, identificado foi a uh, instrução para que o nossa rede de postos nos países selecionados Uh, elaborassem os guias. Nós distribuímos agora, então espero que todos tenham recebido, o, um, um kitzinho. Esse guia, uh, esses são, são os guias, uh, eles foram feitos por cada posto, custo praticamente, uh, uh, nenhum custo financeiro, foi totalmente uh, elaborado a partir de informações coletadas uh, trabalhosamente pelos nossos colegas Mundo Afora, Buscando o Ministério do Trabalho, ah, Ministério de, das Finanças, ah, o SEBRAE local, e uma série, em parceria com lideranças da comunidade, com empresários locais brasileiros, empresários estrangeiros. Então, foi um trabalho de pesquisa que levou cerca de seis meses para cada posto ah, e nós ah, entregamos à comunidade. É, como o embaixador Sardini é, um, é um trabalho é, é, que vai estar sempre sendo ah, refinado. É, o que nós estamos lançando hoje, os, os 16 uh, guias, é, os, os 16 guias falta, faltou França aqui. Então, uh, nós, uh, nós vamos estar sempre identificando aqui ali alguma lacuna, então uh, imprimimos um número apenas para, para mostrar, para, para compartilhar, como, para fazer os lançamentos, mas é um documento que vai realmente ser, um, ser acessado online. Ele, e, e está disponível para a comunidade. É, vários dos nossos consulados já estão trabalhando com essa informação uh, e, e ela, ela vai ser muito útil para quem está iniciando um negócio, para, para já conhecer, para já se planejar para todas as dificuldades, não descobrir depois uh, que escolheu um mau tipo de empresa, que, que, que está, está é, é, violando alguma legislação trabalhista, uh, que deixou de se beneficiar de alguma dedução, Uh, fiscal, então é uh, e para quem já está para quem já está empreendendo ele também ele também traz uh, informações bem refinadas que sim, em muitos casos certamente vão, vão uh, ser agregadas ao conjunto de informações já disponíveis. Uh, só eu, eu coloquei aqui uh, o índice uh, geral nós nós montamos em coordenação com os postos um índice uh, um, um índice uh, bastante abrangente Uh, e cada posto teve autonomia para escolher quais se adequavam à realidade local. Então, por exemplo, nós uh, incluímos em cada um dos guias providências exigidas ou recomendadas para abertura ou gestão de negócio, incluindo migratórias, documentais, fiscais, financeiras e de outra natureza. E aqui eu dou só um exemplo. E aí o resultado, por exemplo, no caso de Genebra, Exigência de status migratório específico. Essas é só, são só três parágrafos do, do Guia de do Então, aqui só um exemplo de como isso se traduz numa informação do Guia. Para abrir um negócio na Suíça ou participar de um empreendimento comercial, estrangeiros devem possuir ah, o visto, o permiso, permissão B ou C. A lei previa a possibilidade de concessão de visto para investidores, sem especificar o montante do investimento. Ah, tendo, tendo presente a importância conferida ao em empreendedorismo a caso em que as autoridades suíças conseguem autorização àqueles que provo, pro, compro, comprovem sua capacidade financeira e a geração de empregos por parte da pequena e micro empresa a ser constituída, em particular se for na área de inovação. Então esse tipo de informação é, é dado em cada uma das cartilhas porque ele é muito importante, porque para ter, obviamente, um negócio formal é preciso Uh, cumprir com todos os requisitos migratórios. Colocamos exemplos aqui, por exemplo, na Bélgica, uh, sobre informações uh, de, uh, uh, de impostos, questões fiscais. Nós temos informações sobre as deduções que podem ser desconhecidas de muitos empreendedores que estejam deixando de se beneficiar uh, de facilidades concedidas para o microempreendedorismo do país, não importando a nacionalidade. Do, do proprietário, no caso da Alemanha, informações é, sobre a previdência social, ah, seguro de saúde pública, baseia-se no princípio da solidariedade, pelo que todos os segurados pagam a mesma taxa de contribuição. Então são detalhes, isso aqui é só uma pincelada para dar uma ideia de, de, do tipo de informação que nós temos. Aqui no Japão, ah, temos aqui o nosso consul. Escolha do tipo de empresa. Ah, é uma informação que exige muita pesquisa para se entender qual é o que se adapta melhor a uma pessoa que está abrindo algo muito pequeno para começar. Então, no Japão, por exemplo, Kodin, Jigyo, Kaichi, Tete, Suzuki, aqui com todos os ideogramas explicando que, é o, por exemplo, é, o, é uma, boa, uma, uma, uma solução ideal para quem está iniciando pela simplicidade de seu procedimento, procedimento de abertura, é o formato de empresa ideal para aqueles que desejam trabalhar por conta própria, como autônomos, gerir um pequeno negócio familiar com poucos ou nenhum funcionário é, no princípio e reduzir, reduzir o capital de investimento. Então, só, Isso daqui é só uma gota é da informação da cartilha, mostrando o tipo de informação que não necessariamente uma pessoa, ao decidir empreender, vai encontrar facilmente até, até então. Agora, nós procuramos desbravar esse caminho para eles. Aqui só um exemplo de das dificuldades. Aqui um, um pequeno empreendedor que queira abrir um negócio tem de preencher formulários desse, com esse, com, com exatamente com com esse aspecto. Então, Santos. Precisa... Porque um eu vou eu liderar o nosso o senhor da Lima, que tem um, um espaço agora como secretário geral, agradecer mais uma vez a presença e o apoio às nossas atividades obrigado lugar Bom, então, eu coloquei esse formulário pra, só para dar uma ideia de, enfim, do, da, da, dos desafios para, para o estrangeiro né, entrar na casa de trabalho. Então, no nosso índice si, geral, nós temos também toda a parte de legislação, né, que é... é uma informação absolutamente essencial para os empreendedores migratórios, aplicável à abertura de negócio comercial, direito de defesa do consumidor, trabalhista, fiscal, disputas comerciais. Uhum. E também na nossa cartilha, nós, nós, nós discutimos sobre questões de abastação, assim, isso é muito importante, como uma pessoa se capacita naquele, para o microempreendedorismo, naquela jurisdição, gestão financeira, pessoal, como realizar pequenas exportações a partir do Brasil, como realizar estudos de mercado, participar em feiras, marketing, como obter assistência jurídica, contábil fiscal. E aqui alguns exemplos, nos Estados Unidos, exemplos de capacitação de oportunidades, Aqui as Small Business Association, Câmaras de Comércio, redes de Ensino Público. Exemplos aqui de Ramamasso. A importância de que uma pessoa esteja capacitada para uma série de atividades que aqui no Brasil poderiam ser é, desenvolvidas so, somente na base da experiência é, e que em alguns países, como é o caso do Japão, necessita um, um certificado. Então, capacitação não é só um extra, mas em muitos casos é um, é um requisito legal. Temos também é, regulamentação aplicada a mercadorias, patentes, opções e alternativas de financiamento, órgãos e entidades de fomento. E aqui um, um exemplo é, da cartilha da Clódida, regulamentos aplicáveis a mercadorias, para quem está vendendo, são, é, é, uma, é uma área muito importante para quem está no varejo. O exemplo dos Países Baixos, com fontes de financiamento, informações sobre como obter microcrédito na Holanda. E, uh, depois, continuando no índice, costumes e diferenças locais, essa parte é importantíssima. Essa é menos técnica, mas ela é igualmente importante. Então, como entrar naquele ambiente de negócios, como falar a mesma língua, em, entre aspas, dos, dos locais. Então, particularidades locais, calendários, códigos, não escritos, negociações, a importância da socialização e networking. E aqui um, alguns exemplos sobre a Alemanha, a, importante, a importância da seriedade, cortesia, pontualidade, planejamento, ah, como se comportar em, em reuniões de negócios. Na Itália, a importância das relações pessoais para, para ah, o longo prazo na Holanda, eh, em relação com clientes, na Suíça, ah, para dano de comportamento. E eh, terminando aqui o ah, nosso índice, dados úteis sobre a conjuntura econômica, temas correlatos e eh, endereços úteis. Bom, esse, então esse essa é a cartilha, eu, eu não vou, obviamente, mostrar cada uma, isso foi disponibilizado, mas cada uma tem para, para a jurisdição uma comitação eh, dessas informações, é, concentrando naquelas que foram julgadas mais importantes para, para o perfil do empreendedor brasileiro naquele, naquela região. E nos próximos meses, a partir de, dessa, dessa primeira iniciativa, nós devemos uh, estar agregando outras cartilhas uh, de jurisdições que estão ainda uh, terminando o trabalho ou recém-envolvendo que podem iniciar. E esse projeto do empreendedorismo recém-começou. Nós temos, como o embaixador Sardinha mencionou, a primeira conferência sobre micro e pequeno empreendedorismo em setembro próximo. Nós vamos também uh, uh, anunciar para a imprensa, onde nós vamos juntar uh, participantes de 25 uh, jurisdições diferentes para trocar ideias, compartilhar experiências e vamos também ter aqui uh, os órgãos brasileiros potencialmente uh, uh, interessados. Nós não temos expectativa de que órgãos brasileiros atuem diretamente no exterior, mas isso não é necessário. Nós queremos é, é, ter é, orientações e, e compartilhar o máximo de, de experiências. Bem, na, há, há muitas, muitas iniciativas é, nessa área nós estamos mapeando para procurar, pra procurar é, compartilhar com os próprios empreendedores. Nós, nós temos visto um dinamismo muito grande nos Estados Unidos no Japão estão se formando associações, estão sendo realizados eventos, já há associações só de mulheres empreendedoras, por exemplo, na Flórida, em Boston Então, é, um, é uma área muito promissora, que, que nós achamos que tem um potencial e, e temos muito trabalho pela frente para, para auxiliar esse grupo. Muito obrigada. Obrigado, Luísa. Pedi agora para concluir que a profissional, de caso, uma Rápida apresentação do uh. livro. <todos> hum. Para começar, agradeço ao embaixador Henrique Sardim, pelo apoio ao ministro Luiza, pelo apoio de, de, de longa data, e ao embaixador Sérgio Eduardo Lima, que se ausentou da FUNAM, que agradeço é também. E meu nome, em nome do Auro, que comigo é autor do livro e que está em Boston, provavelmente nos acompanhando. Bem, o, o livro Brasileiro, dos Estados Unidos, Meio Século e Refazendamento, América, tem como principal objetivo contribuir para a compreensão desse fenômeno migratório, que ao longo do tempo se fez e se refaz né, de brasileiros para os Estados Unidos e dá também uma contextualização pra, da migração brasileira monatória. É, e é nesse sentido que, que estudar o, esse fenômeno migratório se torna importante. O Brasil está inserido na migração internacional, hoje são 244 milhões de imigrantes internacionais desses 65 milhões de são pessoas deslocadas por, guerra e por guerras e conflitos e 20 milhões são refugiados no mundo esse não é o caso dos imigrantes brasileiros né? os imigrantes brasileiros eles não estão fugindo de, de guerras de, de conflitos não, não são na grande maioria refugiados. Eles estão em busca, assim como todos, a grande maioria, né, quase totalidade de todos os imigrantes, eles estão em busca de melhores condições de vida. E isso é o que move a, a população migrante mudar fora e os brasileiros também. Hoje, segundo estimativas do MRE, são cerca de 3,1 milhões de brasileiros nos. Vou continuar aqui para não, não tomar muito tempo. Hoje são, cerca, são mais de 3 milhões de imigrantes brasileiros no mundo. E além da, da afeição pela terra de destino, além da, da, de se acreditar da esperança de prosperidade do destino, do país de destino, o que mais estamos, o que mais que o, influencia os brasileiros e os imigrantes, mas no nosso caso, que influencia os brasileiros para onde ir e na decisão de, de emigrar? Essa e, e outras, outras respostas nós, nós consideramos e descrevemos no livro. E há uma das principais, um dos principais fatores que influencia para onde ir são as, as, redes, as redes sociais que os brasileiros cultivam, mesmo tendo, depois de sair, mas que cultivam antes de dar sua saída. Mais um? Por favor, tá bom. E aí, as motivações, né, a, grande parte, a maioria delas, é a busca por melhores condições de vida. Cerca de 55 busca 55% dos respondentes de uma pesquisa disse que busca por uma vida melhor. 12% recomeçar a vida, 11% busca por um salário melhor, 10% por um emprego, 6% por educação, melhor educação para os, para os filhos e 4% fugir da violência. Outros 2% por outras razões diversas. Isso totaliza 98%. 98% dos brasileiros que estão nos Estados Unidos, todas essas razões se, se concentram em busca de uma vida melhor. Mas por que os Estados Unidos? Por que os Estados Unidos? Né? Por que esses imigrantes eles não decidiram mudar de cidade ou de estado ou ir para outro país? Por que estão nos Estados Unidos? E aí... a a situação econômica: a gente faz a análise dos 50 anos da imigração brasileira dos Estados Unidos, e durante esse período, a situação econômica do, do Brasil, do, dos Estados Unidos, influenciou né, na decisão de, de imigração para lá, o campo favorável ao, ao dólar americano e o apoio oferecido por conhecidos dos imigrantes brasileiros que, que estão lá e isso não há de help, né? muitos brasileiros ajudam os outros ao chegar com moradia, com, com o primeiro emprego. E a análise das redes sociais, é, esse estudo, essa, essa técnica, ela nos auxilia também na, na compreensão. Desde 1960, quando começou o movimento dos brasileiros, primeiros brasileiros que irem, irem para os Estados Unidos, os que foram para lá, inicialmente, da região de Governador Valadares, após a extração da Mica, por uma empresa multinacional, eles começaram a contar para os que ficaram parentes e amigos que a vida lá era, era interessante, era boa, o acesso a bens de consumo e outros serviços era mais fácil do que aqui. Ao longo, isso, Governador Valadares e tantos outros lugares onde os, de onde os brasileiros partem e esse essa essa esse coletivo esse imaginário coletivo vai se refazendo ao longo ao longo do tempo a gente detalha mais também no, no livro e aí essa uh, a esses laços também favorecem a transnacionalidade né o que se mantém entre origem e destino e esse vai e vem de de ideias eles fortalecem a, o caráter transnacional da, da imigração. E aí as remessas econômicas são o principal, são o, o registro mais bem documentado da imigração. Mas temos outros registros também, como as remessas sociais. E remessas sociais são as ideias, valores, comportamentos que vão se repetindo, vão se construindo e consolidando na região de origem pelos que voltam, pelos que vai e vêm, pelos que vão e vêm, e também é uma mistura da na, na região de destino também, né? A cultura do, dos brasileiros vão se vai se confundindo no, no país destino, vai se confundindo nos Estados Unidos com os brasileiros que, dos nativos que estão lá. E aí tem nós apresentamos também a questão do nível de transnacionalidade. É, os imigrantes brasileiros, comparados a imigra, outros imigrantes latinos e caribenhos, eles têm um nível de transnacional, transnacionalidade menor. É, no, no score de 1 a 4, sendo que 0, é nenhum, nenhuma, nenhuma transnacionalidade, e 4, o maior deles, isso considerando telecomunicação, transferência de recurso, o mercado da saudade, como a M. Luísa bem disse, e outros fatores, é zero, que quer dizer que os imigrantes não participam dessas atividades no país de destino, e quatro, que participam de todas elas. E aí os imigrantes brasileiros apresentaram score de um, ou seja, é... Ou, tinha um baixo nível de transnacionalismo, 15% dos imigrantes latinos e caribenhos. E os brasileiros, mais da metade deles apresentou esse índice. No score de 4, ou seja, participando de todas as, as atividades do país destino, 13% de to, dos, dos imigrantes latinos e caribenhos apresentaram. E somente 0,4% dos brasileiros. E isso tem muito a ver também com o alto nível, a alta, alta taxa de indocumentados nos estados brasileiros, nos Estados Unidos. Isso dificulta ah, o deslocamento deles para o Brasil e para voltar. E aí nós temos, nós temos aqui naturalizados e não naturalizados, né? isso influencia também no, no, no deslocamento, além da indocumentação a ah, a questão da naturalidade, e aí nós temos 77%, ali o verde são brasileiros, os cinzas são todos os imigrantes. 77% dos brasileiros hoje nos Estados Unidos são não naturalizados, enquanto 61% são naturalizados. Isso por, no último período, de 2000, a partir de 2000. E aí nas faixas anteriores do período a gente tem, a questão dos não naturalizados, os dados dos não naturalizados e naturalizados, esses e outros de todos os dados do livro estão no site da Funag para acesso gratuito, como o embaixador Moreira Lima disse. E confirmando o caráter da transnacionalidade, né, da migração, quase dois terços dos, dos brasileiros além das remessas mensais telefonavam de duas a três vezes por semana um terço deles afirmou enviar dinheiro às suas famílias e aí para diversas atividades a maioria assistia televisão e rádios brasileiras nós temos né, nos Estados Unidos além do, do acesso à televisão temos também rádios brasileiras localizadas lá nos Estados Unidos então eles ouvem rádios brasileiras lá nos Estados Unidos, não, não daqui é, cerca de 75% enviavam é e recebiam e-mails, a questão da, tec da tecnologia, do avanço da tecnologia, facilitou muito a redução das distâncias, da saudade. Metade, quase metade, consumia produtos brasileiros, isso ajuda né, na adaptação nos primeiros momentos, como também dito pela ministra Luísa, e mais de 25% tem poupança no Brasil, além dos empréstimos imobiliários, que é também uma característica, da população brasileira no exterior. Além da tá bem clarinho, mas o perfil dos negócios dos brasileiros ou retornados oriundos de remessa. 98% para que as empresas replicaram a experiência que tiveram nos Estados Unidos, replicaram em negócios quando retornaram. Ou essa, essa experiência que tiveram nos Estados Unidos serviram para que os beneficiários das suas remessas abrissem negócio no Brasil. E aí, ainda para reforçar a, o caráter transnacional da migração, temos iniciativas governamentais e multilaterais. Aqui da MRE nós temos essas cinco ações que estão à esquerda, ali, que é Semana Trabalhador Brasileiro, Portal do Retorno, Conselho de Representantes do Exterior, Conferência Brasileiros do Mundo, e o povo não, brasileiros no mundo. Isso favorece a, a, a estadia, mesmo que emocional, nos dois, nos dois lugar, lugar, lugares, origem e destino. E tivemos três projetos que trataram da capacitação de imigrantes e de beneficiários. Tivemos Brasil e Japão, que é o primeiro deles ali, foi o um projeto de KC, que é um projeto do, do SEBRAE com vários parceiros o programa Remessa, também projeto do Sebrae, Combit, Caixa e o Itamaraty, o MRE foi parceiro em várias e diversas ações o que fortaleceu, que é Brasil Estados Unidos, e o projeto Andorinhas que é, tem a sede no estado de Goiás, que começou em 2013, foi Brasil Estados Unidos, Bélgica, Espanha que ainda está em vigência aguardando ações e a imigração brasileira no mundo, hoje a 70, quase 70% dos, dos imigrantes brasileiros estão localizados em Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Bahia 67% dos imigrantes estão localizados nessa, nessas regiões no mundo os Estados, Unidos os Estados Unidos continuam sendo o principal destino dos brasileiros com 44% isso por continente é... Isso, a América, América do Norte, 44% da América do Norte, sendo que os Estados Unidos detêm a, a maior parte, cerca de 23% deles. Na Europa, 28%. Questão de números e perfis da população. Como, como eu disse, a imigração brasileira começou em 1960, tendo os principais registros tendo o início dos seus registros em 1970 em 1980 teve um boom de imigração brasileira para os Estados Unidos e aí em 1990 mais de 82 mil, mil brasileiros lá na década de 2000 foi também um, um ano, uma década interessante para essa imigração e em 2010 a gente estava vivendo um fluxo reverso um fluxo de retorno para cá e a partir de 2011, de, 2000, e a partir de 2011 a o fluxo de saída voltou a, a crescer dos brasileiros para os Estados Unidos e para os países também. Com relação a local, é, em 1980 33% dos, dos brasileiros viviam na Califórnia e em Nova York. Na década seguinte, 1990 isso alterou as principais, mesmo que em, em número percentual reduzido, mas os principais estados eram a Flórida e Massachusetts, com 23% dos brasileiros. Na década de 2000, a Flórida se manteve. E em 2014, nós temos cinco países que detêm 63% da, da população brasileira nos Estados Unidos, sendo que Flórida continua liderando, Massachusetts vem logo após com 17%, Califórnia 10%, Nova Jersey 9%, e Nova York com 7% dos brasileiros. No livro também nós temos os anexos a relação do percentual e do número absoluto de, de todos os estados e quantos brasileiros por, por estado. A questão de gênero, o de gênero ah, hoje as mulheres são a maioria dos imigrantes brasileiros nos Estados Unidos a, no mundo cerca de 48% do estoque de imigrantes são, é, são mulheres e nos Estados Unidos os, as brasileiras lideram e todos os imigrantes têm 51% que é o mesmo, o mesmo percentual das mulheres nativas a proficiência na, na língua inglesa. 48% dos brasileiros falam muito bem, 10% falam somente inglês. Aquela, aquela coluna ali de, de, desconfigurou um pouquinho, ali são as idades, ah, os brasileiros e, e todos os imigrantes eles estão concentrados entre 24 e 59 anos de idade. E do lado de cá, que são a ah, que é a proficiência na língua inglesa. Participação na força de trabalho. 71% de todos os brasileiros está inserido na força de trabalho. Esse é um índice maior, tanto quanto é um índice maior em relação a todos os imigrantes e também em relação aos nativos. Dos homens, 83% dos homens imigrantes estão inseridos na força de trabalho, 61% das mulheres, também superior ao índice dos, dos, de todos os imigrantes e dos nativos.